Hoje, nós vamos prever o nosso futuro para esse ano. E aí, meus campo monsters mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou a Seide, e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Toda boa a bruxa que se preze conhece vários métodos para prever o futuro. Hoje, a gente vai prever o nosso ano de 2017 usando a numerologia. Mas antes, para você ainda é nada do que eu apronto por aqui, se inscreve no canal e clica naquele sininho maroto pra receber todas as notificações antes de todo mundo. E é lógico, monstrinho que é monstrinho, logo deixa um like no começo do vídeo. Eu nunca fui um amante de números. Eu sempre fui bem ruim em matemática, na verdade, mas a numerologia é uma coisa bem legal e não é muito complicada. A numerologia é uma ciência que estuda a influência dos números na vida das pessoas, ajudando no autoconhecimento e na parte religiosa. Ela foi inventada pelo filósofo Pitágoras, que viveu na Grécia Antiga. E para a gente chegar às previsões desse ano, é muito fácil e vai uma continha bem, bem simples. Nós estamos em 2017, então a conta vai ficar mais ou menos assim. 2 mais 0 mais 1 mais 7 igual a 10. A numerologia trabalha os números de 1 a 9. E como a nossa soma deu 10, nós vamos somar esses números de novo. 1 mais 0 é igual a 1. Sendo assim, o nosso ano deu número 1. Esse ano é o ano de número 1 um, e o número 1 um é o primeiro da fila de 1 um a 9. Sendo assim, é o ano que representa iniciativa e liderança. Ou seja, a gente não vai poder culpar nossa mãe, nosso pai, o periquito e o cachorro por coisas que podem dar errado. Nós temos que pegar toda a responsabilidade das nossas vidas, dos nossos sonhos e dos nossos projetos e fazer com que eles dêem certo. O número um ele tem o poder da iniciativa e da força. Então se a gente captar toda essa energia, a gente consegue chegar na frente dos nossos projetos e consegue, principalmente, responder às circunstâncias inusitadas de maneiras positivas. Como eu disse antes, a gente não pode contar com a sorte, a gente tem que planejar muito bem o que a gente vai fazer para dar certo e aproveitar a energia desse número para poder aumentar as nossas chances de sucesso. O aspecto negativo do número 1 um é que ele pode trazer para gente energias de hiperatividade, irritação e até mesmo agressividade. Devido a gente ter que lidar com a pressão, de certos projetos e coisas que vão acontecer na nossa vida que a gente não tem certeza dos resultados. Então vamos com calma pra gente não sair do controle e planejar tudo bonitinho na nossa vida pra que a gente consiga realizar os nossos sonhos um por um, sem contar com a sorte. Afinal de contas, o segredo desse ano é a gente pegar a responsabilidade pra gente sem culpar as outras pessoas. Usando a numerologia, você pode saber muito mais sobre você e sobre qualquer outra pessoa. Você pode pegar as letras do seu nome, que cada letra representa um número, e somar todas elas pra ver qual o seu número, que tipo de pessoa você é, e assim com as outras pessoas e quem você quiser saber um pouco mais. Se você é do outro lado, meus monstrinhos, querem saber um pouco mais sobre numerologia ou sobre oráculos, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar preparar vídeos assim pra vocês. Janeiro é mês de restinho de férias e fevereiro mês de voltas aulas Então a gente vai dividir aqui o canal entre coisas divertidas de férias Pra vocês aproveitarem junto comigo e com os meus amigos e amados do coração E principalmente coisas divertidas pra vocês confeccionarem aí pra voltas aulas de vocês Então é isso, eu realmente espero que vocês tenham gostado Amo muito vocês meus monstrinhos, até a próxima e falou!